Oi, mais um dia de comemoração e agradecimento. Saiu o pedido de patente e o diploma de doutorado. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguinetto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Como tenho feito na, nas últimas vezes, desde que eu aprendi isso, tenho feito de comemorar os pequenos, as pequenas grandes conquistas que a gente tem ao longo da caminhada. E hoje coincidentemente, um na sequência do outro, é, recebi dois e-mails, um deles dando conta de que a UFSCar entrou com um pedido de patente junto ao INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, é, do, do produto da minha tese de doutorado. Então a gente transformou isso é, num, num produto e esse produto foi dado a entrada no pedido de, de patente. É, o que a gente está falando aí, trocando em minutos, né? a tradução do negócio eu estou chamando de diagnóstico ambiental sensorial. E o que é isso? É um conjunto de procedimentos que facilita a gente fazer um diagnóstico ambiental de um, um determinado ponto ou de uma área qualquer que a gente queira. Seja para utilização por agroecossistemas, então agricultura, pecuária, é, silvicultura, que é a plantação de, de florestas, ou a manutenção, recuperação de ambientes degradados, ou a preservação e fortalecimento dos serviços ecossistêmicos de, de ecossistemas naturais, e ao mesmo tempo compatibilizando isso com engenharias e urbanismo. Então pode ser utilizado por engenharia, pela engenharia ambiental, civil, é, engenharia hídrica, um punhado de engenharia sanitária, um punhado de, de áreas. E também arquitetura e urbanismo. Então, esse trabalho do diagnóstico ambiental sensorial, a gente se utiliza dos sentidos da visão, tato, audição e olfação na avaliação de 27 tributos organizados em clima e zonas bioclimáticas, biota, que é a vida que está que no, no espaço, o relevo onde a gente está trabalhando, e o solo com várias características que a gente consegue levantar do, do solo. No final do processo, uma tabela é, numérico-semafórica, quer dizer, tem lá um, um, os números, as pontuações, e as cores indicativas de vermelho a verde, indicando é, mais ou menos restrição de acordo com aquele atributo. Agora já posso disponibilizar artigos conversas e posso é, trazer os cursos que queria trazer e fazer vídeos em cima desses atributos para contar como é que, que funciona. E na sequência desse e-mail, veio um outro e-mail da Secretaria lá do, do Programa de Pós-Graduação da UFSCar de Ciências Ambientais dizendo que o meu diploma de doutor está né, pronto. Então a gente tem que comemorar os pequenos, grandes passos que são dados ao longo da caminhada. Por isso, muito agradecido, esse vídeo é mesmo de agradecimento e de compartilhamento de coisas legais, de coisas boas que acontecem quando a gente resolve caminhar e acredita nos sonhos e quer realizar os nossos sonhos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima!